tá gravando eu acho que tá gravando hum, eu tô... ai eu tô com fome será que eu gelo primeiro eu gravo o vídeo primeiro acho que eu tô boa né acho que tá bom pronto o um... ai, quase esquecendo ai. Aqui, olha se não minha Oi, pessoal, eu me chamo Matilde e esse daqui é o segundo vídeo do canal. Eu gostei muito de ter gravado o primeiro vídeo, gostei muito de ter esse canal aqui, né? Então, esse aqui é o segundo vídeo do canal. Então, nesse vídeo aqui, eu vou mostrar o meu álbum de figurinhas. Eu tenho um álbum de figurinhas e eu vou compartilhar ele com vocês. Eu tava querendo fazer isso no primeiro vídeo, mas aí no primeiro vídeo eu falei... Não, no primeiro vídeo eu vou falar sobre mim, vou falar sobre o meu Flamengo ou sobre qualquer... Calma aí, o que, que eu fiz aqui? Aí, pronto. Ou sobre qualquer coisa que eu quiser falar no meu vídeo eu vou falar, né? Então hoje eu tô aqui e vou mostrar o alvo pra vocês. Essa daqui é a capa, ó. É da moranguinha aqui, ó. que eu gosto muito da Moranguinho sabe? Eu sou fã da Moranguinho Essa blusa aqui é da Moranguinho tá vendo? Cheia de flor, flor combina com a Moranguinho Então, é da Moranguinho Tava na promoção, comprei lá na feirinha. <coughs> Continuando, esse aqui é o álbum ó. Aqui, quando a gente abre, esse daqui era meu caderno de escola. Então, quando acabou o ano, eu peguei pra fazer o meu álbum Aqui ó, tá vendo? Aqui tem as minhas informações Onde eu tô tampando ó. Tem umas coisas aqui E por isso que eu tô tampando Pra vocês não verem, né? Aqui ó, gente eu Vou mostrar aqui pra vocês Aqui tá escrito O que, que tá escrito aqui? Adoro, tá escrito aqui Adoro Aí aqui eu escrevi Maquiagem, animais que Voar, cantar Voar, eu vi voar, gente Voar, sei lá, eu já vi Alguma coisa aqui Cantar, cantar Degener de Sei lá o que eu já vi aqui, gente Sei que eu já vi umas coisas muito loucas aqui Mas tá Só sei que eu já vi... Só sei que eu já vi umas coisas muito loucas aqui essa daqui, ó, é do outro lado, que tinha um monte de figurinhas. Mas essa cartela aqui, ó, gente, tá vendo? Pessoal, tá vendo, gente? Tá vendo, pessoal, essa cartela aqui? Então, ó. Ó. Ela tem um cheirinho, ela tem, ele, tem um cheirinho muito bom, ó. Cheira aí, pessoal. Sentiram o cheiro? Então, ela tem um cheirinho muito bom, essa cartela. Vamos passando aqui, que tem a parte de figurinhas que eu falei. Que eu já tirei tudo para colocar nesse álbum. Aí aqui tem uma coisa. Nem nada. Tem nada aqui, ó, gente. Aqui usamos. Na primeira página de figurinhas, nós temos essas daqui, olha. essas daqui, ó. Algumas já estão caindo. Tá vendo? Tá vendo? Aqui em cima tá escrito Paz, Felicidade, Boa Sorte E está escrito Família Que eu cheguei Que tem uma bonequinha Que caiu no chão Que eu não colei direito, sabe gente? Que tá escrito Amor Que tá um cachorrinho Um gatinho, uma menina Muito bonitinha essa página É uma das minhas favoritas Abrir aqui Ai, ficar mais Pronto, Gente, não é mais tá? fazer uma ah, segunda vez do canal, só esqueci de falar mas a gente tem canal, então, não não agora que, que eu tô tá sendo, eu tô tá gravando, é muito legal, tá? legal gravar, e quando a gente tá até, a gente começa com a festa. Então, aqui tem então, então outra vamos lá. Aqui, ó, figurinhas aqui, bem bonitas, e bem legais. Isso aqui é da outra página, que passou pra ela. Aqui é a próxima página, tem moranguinhos, chiquititas, do caderno, do cuento, e, mas no caderno, chiquititos, eu adoro chiquititos, eu fico vendo chiquititos, mas Todo viado, dia. eu tenho uma menina aqui. aqui. E cada vez que eu achar umas coisas, eu bem bonitas. Que eu, eu amo coçando por isso. Minha mãe ajudou, que ajudou que tirar, a ir a ir aqui, Minha mãe me ajudou a botar esse álbum estava aqui por causa da dança. Essa foi aqui, gente, eu falei. Por causa que estava com outro álbum. Eu esqueci de mostrar o outro lado dos. Dois aqui, ó, tá vendo, gente? Aqui é o outro lado, chiquitito, que como eu já disse, eu sou fã de chiquititos aqui, ó. Toy Story, eu gosto muito de Toy Story, Toy Story, Toy Story. E, gente, do outro lado tem Frozen, Frozen, que eu adoro Frozen, sou muito fã de Frozen, também gosto muito de Frozen, sério, gente, eu sou... Aqui atrás, não dá pra vocês verem direito, mas tá aí aqui atrás. Também não gosto muito de Hora de Aventura, eu gosto muito de Hora de Aventura aqui. Tem moranguinho aqui atrás. Aqui tem umas figurinhas que a minha amiga tirou do caderno dela, ó. Que não deu pra mim, todo mundo sabe que eu tenho alma de figurinha, porque eu adoro figurinha, então... Sai espalhando, eu saio, na minha escola, na minha escola eu falo assim, gente, quem tem, figu... gente, quem tem figurinha aí? Porque eu tenho uma hábito de figurinha, então coleciono, então quero muitos figurinhas, meu abo fica bem cheio. Então quem tem figurinha aí, gente? Me dá figurinha? Ô, oh, você, tem figurinha? Eu sou a louca das figurinhas, gente, tô então, figurinha Aqui, esse álbum aqui é um dos meus favoritos também, essa parte, é muito legal ah, aqui, gente O que daqui é o meu álbum Eu espero que vocês tenham gostado Tá vendo que ainda tem muita página Pra preencher, né, gente Tem muita página pra preencher tudo E esse daqui é o meu álbumzinho Super divertido Esqueci de colocar as figurinhas ali Então Eu espero muito que vocês Deem joinha Nesse vídeo aqui Nesse vídeo Segundo vídeo do meu canal Desculpem o barulho De um monstro caindo lá atrás Tá, são os filmes Que é a minha prima Minha prima tá aqui, minha prima é né? Já acho que ela tá vendo ali O filme e aí ela tá atrapalhando meu vídeo, ela tá vendo o filme ali que meu primo tá atrapalhando meu vídeo, porque eles não sabem que eu tenho um canal, porque eles são muito burros e eles não sabem nada, mas tá, meus hábitos de figurinha joguei pra lá. Então, espero que vocês tenham dado joinha. Um beijo, um beijo da. Um beijo da Matilde pra vocês e tchau! Linda! Ai, mãe. Ai que sujo! <risos> você é louca! Lele.